Bom, minha primeira participação no VD não foi das melhores. Eu acho que eu não tive muita sorte e a cada três dias eu perdi o meu principal parceiro de Final 2. Depois de perder uns oito ou nove eu resolvi que era hora de jogar sozinho e foi nessa hora que eu fui eliminada. Eu quero, espero que com essa, chance, essa nova chance eu tenha mais sorte e que consiga fazer aliado e aí